Como aumentar o limite do seu cartão de crédito? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu sou Elias Leles e aqui nós te ensinamos como é possível gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e seus gastos do dia a dia. Você possui um cartão de crédito e gostaria de aumentar o limite desse cartão, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo eu vou te explicar alguns passos importantes que você tem que levar em consideração que, vai possibilitar, que vão possibilitar que você consiga aumentar o limite do seu cartão de crédito. O primeiro passo que você tem que fazer é o quê? concentrar o máximo das suas compras do dia-a-dia, dia, suas despesas, no cartão de crédito. Porque não adianta você ter um bom cartão de crédito como esse, e se você não utiliza. Por mais que você tenha, às vezes, um cartão bom como esse aqui, costuma você ter limites baixos. Vou tá um exemplo para vocês. Nós temos alunos que possuíam, possuem, na verdade, mais limite em um cartão como esse aqui, um cartão de entrada do PicPay, que não pontua, do que um cartão como esse aqui, um cartão Black. Por quê? Por quê? Temos alunos que eles possuíam, eles utilizavam muito esse cartão aqui do PicPay. Ok, se você utiliza muito esse cartão, o que o banco vai entender? Olha, e está pagando, claro, ele é bom pagador, ele tem, gasta muito esse cartão, vou aumentar o limite dele. Esse aqui, por exemplo, é um bom cartão, mas eu não usava, eles não usavam esse cartão de crédito. Então, o que o banco entendia? Olha, são bancos diferentes, tá, pessoal? Então o banco entendia que, olha, se você não está gastando, você não está utilizando esse cartão, por que, que eu vou aumentar o limite? E muitas das vezes, o que você não faz? Você não entra em contato com o seu gerente para solicitar esse aumento do limite. Algumas vezes vai ser compulsória, a maioria das vezes não, você vai ter que solicitar. Então, primeira coisa você utilizar o limite do seu, o seu cartão de crédito no seu dia a dia, concentrar o máximo de gasto dele, que a partir daí você vai aumentar a média de gasto, que vai possibilitar que você consiga aumentar o limite desse cartão. O segundo é entrar em contato com o seu gerente. Você já solicitou, já informou o seu gerente que você tem o desejo de ter um cartão com mais limite? Se ele não souber, você não vai conseguir. Tá? Então, ponto muito importante. Informa seu gerente. Nessa era digital, nós criamos uma certa aversão aos bancos, evitamos ir aos bancos, não temos muito contato com os gerentes. Porém, esse relacionamento próximo ao seu banco, ao seu gerente, vai te possibilitar o um aumento do limite, com certeza. Tá bom? E a segunda co terceira coisa que você precisa fazer, para aumentar o limite do seu cartão de crédito, o que, que é? Compartilhar os seus dados bancários entre os bancos, que é o Open Bank. Quando você faz isso, quando você compartilha os seus dados com outros bancos, esses bancos, quando eles vão liberar o seu cartão de crédito, eles costumam consultar o seu relacionamento com os outros bancos. Isso vai favorecer que você tenha melhores cartões, que você tenha cartões com mais limites. E nada custa isso, basta você entrar no aplicativo do seu banco e autorizar que ele faça aí a consulta dos seus dados às outras instituições através aí do Open Bank. Então aplica essas três estratégias, essas três ações, esses três passos no seu dia a dia, para que você saia do de, dois, três de limite, um cartão de 2, 3 mil de limite para um cartão de 10 mil. É basicamente isso que você precisa fazer. Então se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like aqui embaixo. Se ainda não, não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.